E agora a gente tem um painel de autoconhecimento, né, onde a gente vai trazer dois pontos que são muito presentes na nossa vida, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional e a inteligência emocional, que eu acredito que, que, que é uma grande habilidade realmente né, que a gente precisa ter hoje. Então, eu quero chamar a Valéria Sampaio e a Marisa Kini para estarem conosco nesse painel. Valéria, Olá, boa noite, obrigada. Olá! Mãe. Bom, já estamos aí com muitas coisas na cabeça, mas só, só mais duas, né Marisa? <risos> então vamos adiante, vamos dar uma animada, vamos dar uma acordada e assim, eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão do autoconhecimento, muito com foco aí no equilíbrio, na autocompaixão, no autocuidado, porque sejamos honestos, né? existem mil razões, dificuldades, desculpas, obstáculos, para a gente não praticar o autocuidado. E aí eu vou falar aqui de algumas delas, eu queria que vocês refletissem o quão estamos todas conectadas com esse propósito, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais equilibrada, um pouco mais leve. Porque um dos objetivos assim, que eu tenho de vida é ter leveza na vida. E ser leve não é tão fácil assim. Mas uma das desculpas, um dos obstáculos que a gente vê nisso é a falta de conhecimento. A gente pensa que tratar de autocuidado são aqueles cursos, aquelas massagens caras, aquele monte de tempo que a gente tem que se dedicar com umas pedras quentes nas costas, umas flores por cima da gente. E não é exatamente isso. Não é só o bem-estar físico. Então, esse é um dos obstáculos. Vamos também pensar no autocuidado como algo simples, algo fácil. É você tomar um cafezinho olhando pela janela com a intenção de, naquele momento, estar cuidando de você com leveza. Fazendo com que você esteja plena consigo mesmo. Um outro ponto que a gente tem para pensar que é uma dificuldade para esse autocuidado e para esse equilíbrio é a falta de autoconhecimento. Não temos clareza das nossas próprias necessidades, dos nossos desejos, dos nossos objetivos. E aí, por não termos essa clareza, a gente não consegue estabelecer as práticas, as dinâmicas que são efetivas para o nosso autocuidado. Alguém pode pensar em autocuidado como meditação, mas isso não é só vibe, isso não é aquilo que te deixa realmente se sentindo autocuidada. Você se sente autocuidada fazendo a unha, teclando com uma amiga, indo visitar os pais. Autoconhecimento, galera Autoconhecimento O que é que anima, o que é que dá quentinho no coração O que é que me traz para esse sentido E aí a gente vai em busca da nossa prática Daquilo que conecta eu com eu mesma Um outro obstáculo que a gente tem Para esse momento de equilíbrio, de autocuidado É achar que é egoísmo Na verdade, né, gente? O autocuidado é a antítese do egoísmo. O Sócrates já dizia e as mães exaustas vão corroborar com ele que para cuidar do outro e impactar positivamente a sociedade é preciso primeiramente cuidar de si. Lembre-se sempre das questões lá dos nossos voos, quando os comissários de bordo falam, Agora eles dizem, né? Tire a máscara e bote a máscara de oxigênio. Primeiro em si, depois nos outros. Não é egoísmo. Uma outra questão que é obstáculo e que a gente precisa trazer para o consciente, tirando lá dos viés inconscientes trazidos pela Fabi, trazendo para a nossa prática, é não priorizar e atribuir a falta de autocuidado à falta de tempo. Quem nunca? Não é verdade? <risos> Mas isso só seria verdadeiro. se não existissem práticas de autocuidado que precisam de dois minutos, três minutos, quatro minutos. Na maioria das vezes, não é falta de tempo, é falta de prioridade. A gente coloca alarme para tomar remédio, a gente coloca alarme para poder ir para reunião, porque a gente não pode marcar ali um horário para fechar o olho e respirar, para tomar um café, para beber água, para mexer um pouquinho nos pezinhos. Lembra lá quando eu falei anteriormente Veja qual é a melhor prática, aquilo que conecta, aquilo que seja simples, não precisa complicar. O simples feito é que é efetivo. Uma outra questão, gente, é não é, assim, a falta de assertividade. É aquela coisa da gente decidir que a gente precisa cuidar da gente e isso passa por dialogar e expressar os nossos pedidos, as nossas necessidades, de uma forma clara e objetiva. Se a gente vive numa família, numa equipe, num grupo, numa sociedade, num condomínio, a gente precisa ser clara, a gente precisa ser objetiva e a gente precisa trazer leveza na comunicação. Aí eu começo a ser assertiva. Filho, vamos tomar aqui um café com a mamãe? Filho, vamos assistir um momento juntos? Marido, estou precisando de cinco minutos de respirar e conectar comigo mesma. Mãe, eu te ligo já. Eu tô terminando aqui uma prática e daqui a 10 minutos eu ligo para a senhora. É a gente ser assertivo com compaixão também, com o assentimento, com as necessidades do outro. E outra coisa que também permeia muito e é que há uma dificuldade da gente fazer as conexões para que a gente tenha esses equilíbrios na nossa vida, é a nossa dificuldade em delegar. E a gente também tem um pouco de... É, questões aí, né, que estão dentro de nós, que vem de criação, enfim, a gente acha que a gente faz melhor, que a gente faz mais rápido, que vai dar mais difícil, de... que vão precisar refazer se alguém for delegado, mas a gente precisa dividir, dividir os paranoia da vida, gente, não tem jeito, e há quem, assim, prefira perfurar um calcanhar com o ego do que pedir para o menino botar lá dentro, né, então, assim, eu já fui dessas, e acho que a leveza passa muito por a gente entender que são questões que a gente pode dividir. O dividir não é ruim, o dividir não é mal. Então, longa história curta, há uns dois anos, eu estava percorrendo 1.200 quilômetros todo sábado e todo domingo para visitar marido e filha. E aí muitos se olhavam e diziam, cadê sua filha? Minha filha tá com o pai. Meu Deus! Mas se essa é parada? Não, sou casada. Mas e sua filha? O que é que acontece com a sua filha? Tá lá, viva. Tá lá, estudando. Todo dia vai pra escola. Todo dia, né? Tem as coisas. Come, bebe, dorme. Cuida da cachorra. E tá dando tudo certo. Colegas do meu marido diziam. Rapaz, preste atenção. a mulher lá sozinha. Em Fortaleza. E tu aqui, a mulher lá na praia. Olha, vejam só. A sociedade, o caminho, a inserção. Mas, gente, não tem fórmula. O que funciona para a Valéria, para o Flávio, para a Amanda Caroline e para a que é a irmã da Amanda Caroline de Quatro pode não funcionar para a Silvana, para Camila, para Joana, para a para o Luciano começar nessa comunidade de boas práticas, incentivando, criando uma corrente, dando exemplo, trazendo para o consciente aquilo que muitas vezes ninguém falou e todo mundo sente, e todo mundo quer. É mais simples do que a gente pensa e é mais complexo do que a gente pensa. A gente subestima aquilo que a gente pode fazer, em 10 anos e superestimam o que a gente pode fazer em um ano. Tentemos ser leves. E se não der, nunca esqueçam da frase mágica da Lígia. Tá tudo bem. Mas a gente tenta de novo. A gente vai de novo, a gente se agarra de novo nisso. E já que a gente não pode ficar sem frase, porque senão eu vou ficar distoante, né? Mas a Carolina disse que não ia ter frase, mas eu entendi, mano. Já que eu fiquei pro final, a gente vai lá e se joga e já bota um aqui, né? Tem umas frases que são bem valerieiras. Quem já me conhece aqui sabe. Mas, gente, para ter o um quentinho no coração, basta a gente intencionar ter. Se ficar pesado, se ficar difícil, a gente sabe que a gente pode contar com todo o arcabouço profissional, mas sempre vai ter aquela amiga, aquela parceira, que você pode ali explorar, trazer, compenetradamente botar ali o tic e dizer cara, que meleca que está isso aqui. Me ajuda, vamos juntos. E se ficar um dia aí, eu já coloquei minhas redes, quem quiser conversar de segunda a sexta, o Paranauê é meio pesado durante o dia. Mas de noite a <risos> gente se joga e fim de semana a gente está junto. Uma excelente noite para nós e vamos fechar com um alta astral, porque a gente merece essa coisa maravilhosa que a gente está criando, essas conexões. Sejamos é leves, com muita consistência. Um beijo. Um beijo, querida. Deixou o coração quentinho mesmo com as tuas palavras e com esse alto astral. Assim. Muito obrigada, viu? Uau, obrigada.